E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento eu gostaria de chamar aquelas que farão seus votos perpétuos Que fazem parte da Ordem das Virgens, Florinda Venturini Isso pode ficar em pé E da Ordem das Viúvas, Maria, Maria Benedito Xavier Olinda Rodrigues da Silva Clarice Ribeiro de, Mar de Marque e Maria Aparecida Gonçalves Antonielli, Antonioli. Aquelas que farão seus primeiros votos, que fazem parte da Ordem das Viúvas, Maria Lúcia Franciscon e Maria Madalena Bertoldo. Aquelas que fazem os seus votos perpétuos hoje, Florinda Venturini, Maria Benedito Xavier, Olinda Rodrigues da Silva, Clarice Ribeiro de Marque e Maria Aparecida Gonçalves Antonioli. E aquelas que fazem os seus primeiros votos, Maria Lúcia Franciscon e Maria Madalena Pertoldo. Sejam bem-vindas queridas irmãs, é com alegria que as acolho e digo que todos nós estamos felizes com a consagração de vocês. Convido a comunidade a acolhê-las com a calorosa salva de palmas. E também para que possamos conhecer todas as Irmãs, leigas consagradas, peço que todas fiquem de pé, por favor. O grupo das leigas consagradas, ótimo, também ali está a nossa querida Cecília. A todas as leigas consagradas, uma calorosa salva de palmas. Sejam todas bem-vindas. Nosso muito obrigado. Podem sentar, por favor. Queridos padres, padre Adriano, padre João Paulo, querido Diácono Brilhador, queridos irmãos e irmãs, algumas palavras nesta solenidade da anunciação do Senhor. Hoje, 25 de março, a igreja nos convida a celebrarmos essa solenidade porque justamente nessa data 25 de março Celebramos o dia, né? solenidade Porque se celebra o dia da encarnação do Senhor De hoje até a festa do Natal se, se soma, se conta então nove meses que é o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo que é então né, também uma solenidade mas é nessa data de hoje, 25 de março que concretamente se celebra a encarnação. Deus que se faz homem, assume a nossa natureza, a natureza humana, né? se faz um de nós, como nos ensina as escrituras, se esvazia de si, né? de Deus, para se assumir, a nossa natureza, a natureza humana, né? para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar. Para nos dar condições de assumir a sua natureza divina, a sua natureza divina. É aquenosis, como nos ensina a igreja, esvaziamento de si, isso é amor, Deus que se esvazia de si, se faz homem, né? se faz homem, para que o homem então tenha condições né? de acolher a salvação, acolher o seu plano de amor, e para isso Deus conta com a participação do homem, do ser humano, e quem dá essa resposta positiva é a Virgem Maria com o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua palavra. Como nós ouvimos na proclamação do Evangelho, né? mesmo Maria, sem saber como que tudo aquilo ia acontecer, ela indaga ao anjo, mas escuta, como que isso vai acontecer e o anjo então esclarece, né? isso será uma intervenção divina né? com a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, acontecerá tudo isso. E Maria então, né? se coloca inteiramente à disposição de Deus, inteiramente à disposição de Deus. Né? Faça-se segundo a tua vontade e o verbo se faz homem, o verbo se faz homem, é o que a igreja, o que a igreja nos ensina, né? é, é aí o solidum, né Deus se une ao homem, Deus se une à natureza humana de tal forma que nada poderá separar, jamais nada poderá separar Deus do homem, Nada mais poderá separar Deus do homem, nem o pecado, nem a morte, nada, nada, nada poderá separar Deus do homem. Queridos irmãos e irmãs, celebrar a anunciação do Senhor nessa data, nesse dia de hoje e também né, com alegria celebrar, né, realizar nesse dia a consagração da, das leigas consagradas dando o seu sim, fazendo a renovação dos seus votos, refletindo, em outras palavras, sobre a vocação, a vocação de cada um, de cada uma de nós, né, como Maria deu o seu sim. Neste ano, terceiro ano é, vocacional do Brasil... É onde a igreja nos convida a refletirmos sobre a vocação, a trabalharmos pelas vocações sacerdotais, as vocações religiosas, a vocação à vida familiar, a vocação na igreja e na sociedade. Né? A vocação na igreja e na sociedade. A darmos generosamente, como Maria, como tantos homens e mulheres, uma resposta de amor ao convite de Deus. Vem! E segue-me, vem e segue-me. É necessário, queridos irmãos e irmãs, de fato, uma resposta generosa, como foi a resposta de Maria, como foi a resposta de José, de José, como a resposta de tantos homens e mulheres, né? que continuam, continuam, né? Dando o seu sim generoso ao convite que Deus lhes faz, que Deus lhes faz, né? Não tenhas medo. Muitas vezes o medo se abate. Né? Muitas vezes o medo se abate. A dúvida. Às vezes a insegurança. Às vezes até mesmo o desconhecimento. O desconhecimento. Como servir a Deus? Como servir aos irmãos e irmãs? Né? Às vezes a gente... Né? Não vai vale atrás. Não busca às vezes não deixa né, é, uma inquietude né, germinar dentro do nosso coração, a inquietude da palavra de Deus, a inquietude do mundo germinar dentro de nós, né, é, para que a gente possa, a partir daquela inquietude, buscar uma resposta, dar uma resposta, né? É... Então, aí se apaga aquela chama que fumega, aí se, se aniquila ou se, se destrói né, uma, uma pequena planta, né, uma pequena semente que começa a germinar. Né? Mas é preciso deixar germinar a semente. É preciso deixar germinar a semente. É preciso deixar a chama fumegar. Inclusive dar espaço né, para que ela fumegue, para que ela se acenda e torne uma fogueira dentro da gente. Maria, diz, Maria fez isso, né, Maria fez isso. Maria ao ler a escritura, ao conhecer a história do seu povo, que esperava ansiosamente o Messias. Maria, por que, que eu não posso participar dessa história? Eu gostaria né, de... De, de ver o Messias, eu gostaria né, de ajudar né, nesse projeto de Deus de salvar o meu povo. Maria tinha esse desejo. Né, e quando pensa que não, é ela a escolhida. É ela a escolhida. Né. Aquela menina é que lia as escrituras, lia a Torá né, e, e devorava a palavra de Deus, né? E ali né, se via na palavra de Deus ansiosamente, né? Pelo pela libertação do seu povo, pela vinda do Messias e etc. etc. né? Maria, aquela aquela jovem ansiosa, ansiosa, né? Pela pela vinda do Messias e cumpria na sua vida né? Esse desejo, esse desejo da concretização né? do projeto de Deus no mundo. Quando pensa que não, o anjo chega. Alegra-te, cheio. O Senhor é contigo. Maria se assusta. Que, que saudação é essa? Né? E de repente, então, é com você, Maria. Né? Mas como vai acontecer isso? Não tem não te preocupes, isso será né, intervenção divina, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? e aquele que nascer de ti será grande, né? e Maria então, eis aqui a serva do Senhor, queridos irmãos e irmãs, uma resposta de amor, uma resposta de amor, na nossa vida também, né, pode acontecer isso. As leigas consagradas, umas, né, solteiras, outras viúvas, que poderia talvez, né, deixar a vida passar, mas não, né, de repente, como fazer, né, que fazer? E hoje, hoje, né, já de tempos, né, vem dando uma resposta também, né? na sua vida diária, na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, mas consagrando a sua vida, consagrando o seu tempo, consagrando o seu sim, no serviço a Deus e aos irmãos e irmãs, no serviço a Deus e e aos irmãos e irmãs, e há tantos, tantos modos de consagração, como o bispo, como o padre, como o diácono, como o irmão, né, o irmão franciscano que está aqui, como a irmã religiosa, e como tantas outras formas de consagrações anônimas que a gente não conhece, que a gente não conhece, que a gente não conhece, né? Que a gente não conhece. Tem pessoas que chegam para o bispo e falam, olha seu bispo, eu vivo a minha vida dessa forma. Como diz a palavra de Deus, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu estou dizendo aqui para o senhor, mas não quero que ninguém mais fique sabendo. É tão bonito, é tão bonito eu faço isso, isso, isso. Eu vivo assim, assim, assim. E às vezes a esposa não sabe, e, às vezes o marido não sabe. É. Vida de santidade eu estou falando, hein? Vida de santidade. Vida de santidade. E muitos dizem, muitas vezes, no leito de morte no leito de morte, vida de santidade, né? vida de santidade, de consagração, de consagração. Né? Mas tem as diversas formas de viver a vida pública. Né, como as leigas, como o sacerdote, como o bispo, como o diácono, como tantos outros e outras. Né? Então, a gente pode também, né, na nossa vida, escolher uma forma né, de como, como católico, como cristão e como vivemos, né, mas também uma opção mais radical, mais radical de né, pegar a palavra de Deus né, e vivê-la concretamente. Por aqui eu quero guiar a minha vida. Que a palavra de Deus, nessa solenidade né, da anunciação do Senhor, nos ajude como Maria, nos ajude como as leigas, nos ajude como tantos homens e mulheres que vivem o seu matrimônio, né, que vivem a sua consagração religiosa, que vivem a sua forma de vida, né, às vezes mesmo com dificuldades, mas com fidelidade. Com fidelidade. A dificuldade não quer dizer que seja infiel. A dificuldade quer dizer que é a luz da vontade de Deus. Eis aqui um servo, uma serva do Senhor, que busca com a força do Altíssimo viver a sua consagração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Na nossa consagração, seja ela diaconal, sacerdotal, episcopal, né, consagração da virgindade, consagração do matrimônio, viver com fidelidade. Com fidelidade, o nosso voto, o voto que nós fizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos permanecer sentados, que agora as leigas irão fazer a sua renovação dos votos, a sua consagração.